Chegamos na metade do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno e a previsão que a gente fez ao final do primeiro dia se confirmou. Na primeira etapa o Minas Tênis Clube liderava com 88 pontos de vantagem, na segunda essa diferença aumenta para 144. Isso já dá faltando mais duas etapas, a tendência é de talvez uma diferença entre 200 a 300 pontos de diferença do primeiro para o segundo colocado. Minas Tênis Clube, que não vence o Campeonato Brasileiro Juvenil desde 2008, aí o virtual campeão na metade da competição. Boa etapa, hein, cheia de recordes, e o show hoje foi do Gustavo Salto, nadador do Curitibano, nadador que venceu as provas dos 200 metros nado livre, alguns minutos depois voltou para a piscina para ganhar os 100 metros borboleta e fechou o dia ganhando o revezamento 4x100 medley misto, ajudando seus companheiros fazendo o parcial de borboleta. Ele e o Rafael Edmiller, dois garotos, juvenis, um, fez nesse revezamento do Curitibano, campeão da última prova do dia. O Gustavo Saldo fez duas marcas muito expressivas, dor para dois novos recordes de campeonato, esse 1,53-23, muito boa marca, é a melhor marca pessoal dele, ele tinha 154 um 54.09 e depois ele volta para nadar os 100 metros, nado borboleta, liderando de ponta a ponta, aí sim, Marca um 55,13 muito próximo de quem sabe até chegar a um 54, aí, quem sabe daqui para o final do ano. É muito provavelmente um garoto de altíssimo nível, um garoto a caminho de se tornar um dos maiores nadadores do Brasil pelo menos nas categorias menores, que o Curitibana tem a capacidade de desenvolver, está fazendo um belo trabalho que leva ele até em cima. E ele nada tudo, né? Ontem foi medalhista nos 50 metros, nado livre, é, tem nadado as provas até mais longas, e, e aí, nada o Borboleta muito bem, que eu acho que é a melhor prova dele. A prova que eu mais gosto de ver o Gustavo Saldo nadar é os 200 Borboleta, e eu espero com muita ansiedade para ver o que ele vai conseguir fazer nessa competição. Neste segundo dia, acho que ainda vale destacar um belo rendimento nas provas de 200 metros de nado livre, no Juvenil Feminino, a vitória bem expressiva da Gabriela, ela que é nadadora, a Gabriela Maria Alves Carvalho, que é nadadora da natação americana, fez uma prova muito bem nadada, ganhou com 2,801, foi a única que conseguiu nadar abaixo, da barreira dos 2 e 10, no Juvenil 2 feminino, uma prova mais equilibrada, eh, foram três nadadoras ali, entre 2 e 6, 2 e 5, mas deu a favorita Sofia Rondel, nadadora do Corinthians, na categoria Juvenil 2 masculino, como sempre, aí o melhor, melhor resultado do dia, Murilo Sartori, ganha a prova 1,5101, é novo recorde de campeonato, mas não é nem perto daquele 1,49,85 que ele fez no Troféu Brasil. Murilo Sartori nadando por cima dessa competição, nadando várias provas e com outro espírito. Gostei demais de ver a Fernanda Gomes Selidoro, estava faltando ver a Fernanda nadando bem. A Fernanda que ontem ganhou 50 metros lado livre, agora ganhou 100 metros na do costa, vai um 3, melhor até do que a própria a Alex Assunção fez na categoria do Juvenil 2 eh, feminino. A Fernanda acabou não fazendo um bom, nem o Open eu tinha gostado da Fernanda, e muito menos ah, no Troféu Brasil, mas parece que a Fernanda de volta, nadou bem os 50 metros na Livre, nadou bem os 100 metros na do Costas, é uma grande nadadora faz um belo trabalho, o professor Toninho, técnico das Baque Aquanai lá de Brasília. Um resultado que seria uh, surpreendente uh, foi a vitória do Ney Lima Filho, do SEI, do Rio Grande do Norte, vencedor da prova do semestre do Costa. A prova que até ele chegou fora do placar, até a, na transmissão, o Ricardo Prado dizendo que o nadador tem que tentar chegar na, no pla na placa. Acontece que a, a, a placa uh, utilizada pela Farge, pela CBDA, é menor do que a borda. A placa, uh, o certo seria que a placa ocupasse toda a dimensão uh, da borda. O Ney chegou fora, até, foi até uma coisa desagradável, porque o Gabriel, ali nascimento do, do Santa Mônica, chegou até da entrevista como campeão da prova, mas acabou sendo derrotado por cinco centésimos. Quem ganhou a prova foi o Ney Lima Filinador do Rio Grande do Norte, parabéns ao professor Rodrigo, treinador do Ney. E com os dois ali beirando a casa do 59. Quem não beirou e foi o único 59 que saiu hoje foi o Vinícius Arns, nadador da Pan e da Real, tinha sido campeão brasileiro uh, de verão no ano passado em Belo Horizonte, nadando para 58,9. Hoje venceu com 59,74, continua sendo ainda o único à frente do grupo todo pela vitória. Parabéns a ele, o professor André, uh, treinador da Pan e da Real, campeão da prova. Nas provas de borboleta, nós tivemos a tanto a, a, a vencedora do Juvenil 1 como do Juvenil 2 nadando na casa do I3, melhor. Uh, novamente para o Juvenil 1 feminino, assim como no Costas, uh, a nadadora do Juvenil 1 Feminino foi melhor que no masculino, perdão, que o Juvenil 1 feminino foi melhor que o juvenil 2 feminino. Foi o que aconteceu. A Yasmin Viana Lopes nadou melhor nadadora do Pinheiros, inclusive foi a única medalha de ouro do Pinheiros, nadou melhor do que a vencedora do Juvenil 2 Feminino, que foi a Bianca Cabral Loureiro, uh, nadadora da Unisanta. Uh, uh, o último sem borboleta é o sem borboleta juvenil 2 masculino. E aí foi um trabalho duplo mais uma vez. O Vitor Melo Baganha, excelente nadador. Tá muito bem. O, o Vitor ganhou, não fez aquele 54 maravilhoso que ele conseguiu fazer lá na quando deu, até deu medalha no Campeonato Mundial Escolar no Marrocos. Mas ganhou com 55,27, o suficiente para uh, arrebatar essa prova. E minutos depois voltou para dar os 400 metros, e aí, sem dificuldades, fez a sua melhor marca pessoal. Nadou na casa do 440, um bom nadador, o Vitor Baganha. É, detalhe que até deu um empate aí entre os dois nadadores da Americana, que treinam juntos, né? o, o, o Thiago Camargo e o Murilo Sartori, os dois empatados uh, com 56,89. Ainda sobre o Baganha, foi bacana ele já vai aí campeão brasileiro, acho que pela quarta vez, é, repetindo a cada temporada, é um bom nadador, tem se dado muito bem. Nos 400 verem juvenil feminino, acho que foi muito legal... Ter visto a Nichelle Brandão Lise ganhando a prova, fazendo 5 e 5, 38, que é um tempo razoavelmente expressivo, eu acredito, muito próximo do recorde de campeonato, que é 5 e 5. E eu falo que razoavelmente expressivo é porque a Nichelle, ela, a gente conheceu a Nichelle como nadadora de 50 e sem peito, né, 50 livre, nadadora de provas curtas, e essa mudança para o Minas, é, a, a mudança do trabalho, ele até acreditou isso na entrevista ao trabalho do treinador, o Mauro Diniz. tá dando tudo, todas as as provas, nas duas provas de 800, suas quatro provas, aí foi muito boa a, a, a, essa primeira parte da temporada da Michele excelente, está de parabéns tanto a Michele pelos resultados como a Comissão Técnica do Minas, especialmente o professor Mauro Diniz nos 400 medleys juvenil e feminino a Laura Paludo, uh, favorita, ganhou a prova, não fez a melhor marca pessoal, inclusive ela até nadou melhor num torneio de, de início de temporada lá, sem descansar, sem nada no início do ano. A Laura faz uma competição de altos e baixos, tem enfrentado algumas coisas, mas o importante é que foi campeã Aí é o, é o quarto titular consecutivo. A Laura Paludo, nadadora do Grêmio Náutico União. Essa menina tem muito potencial, muito pela frente. Boa vitória nos 400 metros juvenil masculino do João Vitor Oliveira do Grão São João de Limeira. Ele tinha sido bronze no Campeonato Brasileiro Infantil. No ano passado, agora ganhou o ouro. E o baganha, a gente já falou. 4 por 100 medley misto, a prova que agora é olímpica, deu Curitibano. Ao final do segundo dia, Minas lidera 866, Clube Curitibano 722. E o Corinthians... 669, ninguém muda, ninguém sobe, ninguém desce, vai ser isso mesmo até o final, Minas, Curitibano e Corinthians, a briga começa é quarto e quinto lugar entre Fluminense e Pinheiros, ontem, Pinheiros estava na sexta colocação, subiu, está em quinto agora, e o Fluminense mantém ali o quarto lugar. Quem caiu foi o SESI, agora é o sexto, União é o sétimo, Natação Americana oitavo, Flamengo está em nono, e o Unisanta completa o top 10. Por falar em por categoria, aí o curitibano lidera o Juvenil 1, o curitibano que foi campeão brasileiro infantil do ano passado, entrou na é surpresa ver o curitibano brilhando aí. O Minas está em segundo no Juvenil 1, mas mais de 150 pontos atrás do Curitibano. No Juvenil 2, aí a vantagem do Minas com mais uma vantagem pequena em relação ao Corinthians. São apenas 30 e poucos pontos aí a diferença, mas o Minas lidera o Juvenil 2 e o geral e deve levar a competição. A competição foi boa, tivemos recordes batidos, a coisa está andando, faltam mais duas etapas, a etapa de amanhã é uma etapa grande, requer um pouco de atenção e no sábado termina. A gente volta a falar, amanhã a gente já está no Brasil e no sábado estaremos na competição. Sucesso e a gente se vê. Até lá.